é, mais um videozinho pra vocês, é sempre que eu não faço um vídeo assim de vlog Eu tô sem minha GoPro, então vou fazer o celular aqui mesmo E espero que vocês curtam bastante o vídeo, beleza? É... Enfim, guys, eu tô aqui na minha casa e eu vou fazer um mini-vlogzinho aqui pra vocês Essa aqui vai ser minha antiga casa, né? Eu tô pra mudar com a Júlia, Então eu espero que vocês curtam e bora, vamos, vamos pro vídeo aqui que, que vai ser legal Deixa o seu like e se inscreve no canal Então, guys, como vocês podem ver aí, é, essa aqui é a frente da minha casa Essa casa aqui eu tô pra... Passa no Essa casa aqui eu tô pra mudar. Essa aqui é a antiga casa minha e da Julia. E, mano, aqui, como vocês podem ver, tem uma piscina grande, quase não usada, porque em posse de caldas faz muito frio, eu acredito que seja 40, 45 mil litros, né, a piscina, e tem um aquecedor pra ela aqui também, que eu peguei, só que ela é... tem que esperar muito tempo pra poder aquecer, porque ela é muito, muito grande, né, muita água, e a água tá muito gelada, bom, essa aqui é pisc... eu fiz questão de botar, porque eu queria, tinha o sonho de colocar uma piscina desse tamanho. Continuando aqui né, nós temos áreazinha aqui de descanso, né, tomar sol, a Júlia curte bastante é, vir aqui ler um livro, ver um videozinho, estudar, enfim, a Júlia normalmente senta ali nas cadeiras, ou fica naquela cadeira ali que, que é a cadeira oval, e acredito que seja uma área boa para descanso assim, depois das quatro da tarde, um 3 da tarde, fica um clima legal aqui, e a gente consegue ter um pouquinho de paz, né, então essa aqui é a parte que a gente usa mais pra ficar de boa, trocar uma ideia, enfim. Vindo pra cá, é... a gente tem... dormir, beleza? Aqui não tem muito segredo. É... Churrasqueira, aqui aqui, uma geladeira pra botar as bebidas. bebedouro. É... Ali em cima não tem nada, é só uma parte mesmo de terra que a gente não resolveu mexer, então não tem muito segredo ali em cima. Aqui a gente tem uma parte que completa aqui a churrasqueira, tá vendo? Que tá atrás de mim, que aqui é tipo sauna, a galera que quiser ficar de boa, tá ligado? Nunca usei, nunca usei essa sauna. E enfim, tem a sauna, tem o banheiro aqui, ó. O banheirozinho também, não quiser molhar a casa. E. Lembrando que isso aqui já veio com a casa, tá, guys? Eu não fiz. So Esse aqui, basicamente, é o quintal inteiro. É, é isso. Vou mostrar lá dentro. Entrando aqui, também não tem muito segredo. É, aqui é o quarto. Quarto e meio da Júlia. É, entrando aqui, a gente tem um closet aqui que a gente resolveu... tipo era para um armário, a gente resolveu fazer um mini closet aqui também. Que a gente colocou uma parede e aumentou ela para ela poder ter um espacinho para a gente poder ter um espacinho aqui pra poder pegar as coisas, tipo, fingir que é o closet ali, né? Então acabou que esse aqui é o quarto, né? E aqui que eu e a Júlia dormem. <risos>